Sempre quando alguém sai de um, de um lugar para ir mudar para o outro, ela está fugindo de alguma coisa, ela está querendo encontrar alguma coisa, E eu fui os dois. Eu estava fugindo de mim mesma e tentando me encontrar, e aí foi onde eu vim parar em Londres. Quando eu vim para cá, eu vim com a intenção de estudar inglês, porque eu tinha essa coisa que eu precisava aprender o inglês, e eu precisava aprender, aprender, e, e era um ano. E eu ainda disse para ela no aeroporto, eu falei assim, é um ano mãe, um ano eu volto, aí ela olhou para mim e assim, eu sei que tu não vai voltar. Enfim... Ah, meu nome é Letícia, de Londres. Confusa, muito confusa. Eu, na realidade, Gilberto, para dizer bem a verdade, eu passei por uma... a gente chama aqui de storm, né? Uma, uma tormenta, eu, uma fase muito escura. Eu até conversei isso com minha mãe agora um, um tempo atrás. E não me pergunta como é que eu entrei nesse nesse poço né? nessa nesse lugar escuro que eu não estava conseguindo sair e é, uma vida eu estava sem foco eu estava completamente perdida é, o, o, aquele raciocínio cíclico sabe que não conseguia se organizar de forma não conseguia ver as coisas de uma forma nítida e uma, um dos objetivos, uma das coisas que foi, foi a minha mãe. Ela, ela veio pra cá, ela viu, eu, eu, eu não sabia, quer dizer, nem eu, eu acho que não tinha a noção de onde eu tava, sabe? E ela se apavorou e aí ela falou: Eu quero, eu acho que uma das coisas que eu quero que tu faça agora vai ser um coaching. Um, um, eu tenho uma pessoa que eu queria muito que tu conhecesse. E e eu, eu, eu falei, não, tudo bem, eu vou. Eu não criei resistência, eu não criei nada, porque eu acho que eu já tava um pouco no desespero, né? Só eu não sabia o que fazer, porque eu tava perdida, eu tava... É, tava num um momento bem, bem difícil, só que dali eu não tinha mais pra onde ir, ou eu levantava ou eu levantava. Entendeu? Foi por isso. Como eu estava, perdida e o coaching para mim a experiência de fazer uma sessões de coaching que eu nunca tinha feito assim numa é, sequência é a questão de trabalhar a praticidade do negócio porque na, na terapia tu pode se perder muito se perde muito no lá na, na filosofia lá no na, na parte conceitual e aí tu, tu vai muito olhando para trás e o coaching tu vai olhando para frente aquilo que a gente conversou na primeira sessão né e eu acho que é prático pelo sentido, ok? Qual que vai ser a próxima atividade? E aí você faz aquilo, pensa e sai um pouco do da parte de, de ficar. É, como é que eu vou te falar? É, é prático. É, é um mais dois é três, dois mais dois é quatro. É prático, entendeu? É uma é uma coisa mais racionalizada. Vamos dizer assim. E até tu, é, tu volta um pouquinho para trás, mas tu, tu já tem que ser jogado para o futuro de novo, entendeu? Então, por que valeu a pena? Valeu a pena porque eu aprendi a me conhecer, algumas técnicas me ajudaram a me entender melhor. Hum, apesar de eu estar trabalhando num ponto bastante específico, que, que foi a minha área profissional, eu consegui me despertar um, bastante em, outras, uh, em outros aspectos. Uh, adorei a parte de que uh, eu consegui entender esses vários teus que a gente tem dentro da gente. A minha Alfredina hoje minha amiga. Não muito, mas é, convido ela para tomar um chá das cinco. É, as técnicas também, de uma forma bem prática e bem simples, fazem uh, sair um pouco dessa, dessa questão conceitual que a gente lê quer dizer que pelo menos eu leio bastante e faz -se colocar em prática e por isso que valeu a pena fazer o coaching bom no, no pessoal eu já eu, eu acredito que é essa essa visão mais prática né da, das teorias que se tem por aí a o processo que eu consegui eu acho que foi ter clareza né dessa questão profissional que eu sempre confundia muito a questão a organizacional com uma questão WIC. Um, um, na parte pessoal eu acho que me deu ferramentas também para eu poder me sentir melhor comigo mesmo de, de a, entender qual que é os valores que a Leticia hoje tem como como pessoa o que que ela precisa encontrar no no mundo a profissional dela, para ela poder se satisfazer também. E, primeiro, eu. Essa eu acho que foi a grande sacada do coaching. Eu acho que, que o Gilberto, em si, ele, ele traz a percepção dele, esse, essa, a leitura de uma forma mais prática, né? A leitura que ele fez de mim de uma forma mais prática e mais simples. E trouxe para o meu mundo minimalista. Meu mundo mais, mais claro, mais... mais... É, leve vamos dizer assim uma forma mais leve de se, de se entender a vida vamos dizer, eu acho que é isso eu acho que eu, eu acredito que agora por exemplo, eu consigo ter uma, uma, uma forma muito mais clara um, um dos exercícios, por exemplo, que eu achei muito legal foi dos valores eu nunca tinha entendido aquilo ali é um retrato é, escrito do, do que eu sou. Só que eu nunca tinha entendido, por exemplo, o porquê que eu não, o porquê que eu não me adequava a certos tipos de pessoa e a certos tipos de, de ambiente. Porque não tá em relação aos meus, aos meus valores. Daí, quando você não se acha boa o suficiente, você tenta se adequar a esses valores. Entendeu? Então, assim, isso, eu, eu acho que é uma forma de, de se conhecer mais. E aí, aí, onde vem o coaching e te, e te mostra essa parte mais, mais prática do negócio e aquilo ali eu, como eu te falei, eu mostrei para algumas pessoas e, e o, o feedback delas foi, oh, não, realmente é assim talvez eu acrescentaria isso mas aquele outro, mas eu nunca tinha feito essa leitura de mim que no início, é, início é, para mim foi até difícil de aceitar porque como eu te falava eu, eu, eu, eu não tenho eu não gostaria de ser assim né? eu não gostaria de ter essa responsabilidade só que daí tem uma outra coisa que eu aprendo bastante aqui também é a questão de dos paralelos né então assim não quer dizer que eu tenho que ser extremamente irresponsável eu tenho que saber encontrar um equilíbrio aí também porque senão eu eu piro. então aí eu comecei a identificar onde que estão os meus os meus é, pontos que eu preciso encontrar o equilíbrio eu acho que isso para mim foi importante porque é uma leitura bem clara e e nítida a transformação foi a questão do primeiro eu. A primeiro eu todo dia eu me lembro. É uma coisa engraçada. Agora até brinquei com uma amiga minha que está de aniversário hoje. Eu falei, bom, eu estou na minha fase primeiro eu. Então primeiro eu tenho o meu coaching. Depois eu te ligo para ver se a gente vai fazer alguma coisa. <risos> Ela começou a rir, mas é, eu acho que essa foi, um, foi um, um, uma parte bem importante. Porque todo dia agora eu tento me perguntar. Eu, o que, que eu tô fazendo primeiro para mim? Eu tô feliz com isso, então eu tô, eu tô dizendo não muito mais fácil, é, me estabelecendo, me colocando os limites. Eu ainda tô numa fase de transição, não, não tô dizendo pra ti que é fácil. É, eu vim pra, pra cá para um ano, tô há oito. E eu acho que agora, eu acho que agora que eu tô encontrando. Na realidade, o que eu vim procurar, que sou eu, eu recomendaria pelo fato de a pessoa conseguir ter um maior entendimento de uma forma simplificada, através de uma pessoa que vá conduzir ela no, no processo dela. E eu acho que o coaching hoje, ele... ele Faz a pergunta certa, no momento certo e faz a pessoa refletir. Eu acho que isso é, que é essencial se um amigo estivesse precisando. <risos> não, aqui não é assim. Aqui é assim, ó. É? Se eu fizer assim, eu estou mandando você para aquele lugar. Ah, sério? A história é que os arqueiros uhum. usavam esses dois dedos, aí, historicamente, eles mandavam cortar. Daí, para um provocar o outro, dizia, eu ainda tenho meus dois. Ah, uhum. olha Aí a pessoa chega em Londres e fala assim Viver duas cervejas <risos> Imagina <risos> É só coisa que vivendo em outros lugares que tu aprende Porque senão também, mesmo que tu saiba falar o inglês Tu vem pra cá tu não, não aprende a ser sacada, assim.